O atrás tomou a última porca, hoje eu vou fazer um É um material que vai produzir. hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como caçar a turmalina preta caso a de onde, como passar o comando de voz e nosso amigo Edson aqui vai lá vai lá colocar a turmalina lá na boita lá. e nós vamos mostrar como passar o comando agora ele vai colocar lá hoje nós estamos fazendo uns vidinhos aqui mostrando como caçar os minérios com ela com o comando de voz então a... Não, lá na outra, lá na, lá na frente não vai dar distância aí é como passar o comando de voz de cada mineral é, então a gente vai fazer uns par de vídeo agora pela frente aí como caçar turmalino, como caçar ametista, como caçar água marinha como fazer os comandos de voz aí se o pessoal aí que vê o vídeo aí que tem vai eles fazem o comando certinho não vai ter problema agora o Edson já vem vindo de volta e Agora nós vamos fa é, fazer o primeiro já o teste, é varionica, caça uma turmalina negra, outra coisa que é importante, aqui como eu estou com uma turmalina só ali, é a, o comando dela é variônica caça uma turmalina negra. Agora, se eu fosse caçar um veio de turmalina negra, seria diferente o comando. O comando seria Variônica, caça um veio de turmalina negra. Mas no caso, eu só estou com uma turmalina lá. Então é Variônica, caça uma turmalina negra. Então eu vou dar os três passos. Outra coisa, é muito importante os três passos, hein, gente? Se vocês esquecerem desses três passos aí, vocês não acham nada. Por quê? Porque vocês não, não conseguem a direção do alvo. Então é um, dois, três. Ó, as variônicas já, já apontou para lá, ó. Quer dizer, que elas já apontou que ela tá lá na frente. Então agora daqui eu posso caminhar reto. E ela vai me levar lá na onde tá ela. E não vai cruzar em mais nada no caminho. Então elas nunca pode, Pode ter um diamante aqui no chão, pode ter água, pode ter o um fogo aqui no chão, caso não vai cruzar em cima deles. Pode ter ferro então ela vai direto onde que ela está com comando agora agora aqui nós vamos dar uma parada aqui ó a moita está ali então é o seguinte agora nós vamos desviar um pouco para cá então nós vamos virar para cá e vai dar um dois, três. Quer dizer que ela já virou para lá. Já apontou na moita. Lá, lá. Então se eu ficar reto agora com ela, ela lá, lá na moita tá, tá virada. Então, agora eu vou andar para lá. Chegou em cima do turmalina e cruzou. Por quê? Porque a turmalina está aqui na moita. Então é uma, é uma coisa muito simples É o comando que você vai fazer Nós vamos repetir o comando de novo Para que não haja erro, para que o pessoal não erra Vamos fazer tudo de novo O Edson vai lá colocar ela lá de novo na 8 Na outra moita E nós vamos fazer daqui para lá agora então gente, o importante é o comando certo. Vocês deu o comando certo, deu os três passos, as varas marcou a direção. Agora nós vamos fazer ela agora, nós vamos pegar a direção não, já na reta dela. Então vocês vão aprender que, por exemplo, quando você dá o comando e as varas já estão tá na reta do objeto que você deu o comando, então elas não vão, ela não vai caçar, não vai te dar direção. Por quê? Porque ela já está na reta agora nós vamos fazer esse esse agora para vocês verem como é que é que funciona e outra não, não adianta trocar nome se vocês trocam o nome não dá certo e nem esses dias para trás eu passei para um rapaz aí no Mato Grosso aí falei para ele falei, pede para as varetas caçar um diamante carbonado ele pegou, pediu para as varetas caçar um diamante branco Diamante branco tem um monte de coisa branco, tem topazio branco, tem uma coiseira branca. Agora o carbonado é pouco. Então, ó, vocês vão ver que aqui é o seguinte, ó, eu estou na reta, ó, eu estou na reta onde está a turmalina. Então eu vou pedir para ela, vareta, caça uma turmalina negra. Vou dar um, dois, três. As varas não virou, por quê? Porque eu estou na reta. A turmalina já está na reta agora. Mas eu não estou confiando nela. Vou, vou fazer um outro para cá agora para a esquerda. Então eu vou dar meia volta no corpo aqui para a esquerda. Vou fazer os três passos de novo. É um, dois, três. As varas me jogou lá na reta, lá da onde está tá a turmalina. Quer dizer, que agora, agora ela me deu a direção certa. Mas aquela hora lá também ela estava certa, porque ela já estava na reta. Só que eu queria conferir. Eu queria conferir para me dar a direção de novo. Então aqui ela me deu a direção, é só eu caminhar reto. Aqui eu vou caminhando reto. Até lá. E a hora que chegar lá, ela vai cruzar lá. Agora é importante vocês saberem o seguinte. Aqui pode jogar qualquer coisa para o chão aqui nessa reta. Aqui, ela não cruza em rígula. Ela só vai cruzar em cima da turmalina E outra coisa também Quando vocês for caçar um veio de turmalina negra O comando vocês da varionica Caça um veio de turmalina negra Então aí muda Aí não é uma peça só Aqui ó Agora aqui ó Nós vamos virar o corpo de novo aqui ó Pra cá E dá um Dois Três As varas já virou pra cá Quer dizer, agora é só eu acompanhar aqui e ela vai chegar em cima e cruzar cruzou em cima, quer dizer que ela achou o objeto então é simples aqui está a turmalina vou tirar do saquinho aqui para o pessoal ver que é uma turmalina porque não, pensa que é outra coisa olha, é uma turmalina negra isso aqui é da estrada lá de um veículo que nós achamos lá perto de Minas fez em Minas né bom, agora nós vamos encerrar esse vídeo, pedir o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar seu like não esquecer de ativar o sininho aí para receber os novos vídeos que for saindo. E até o próximo vídeo. Bom, nós vamos dar continuação agora na nessa notícia O Edson vai colocar ela lá na frente. Pode ir.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 Pode carçar qualquer coisa quase com as comando E vamos ao próximo vídeo Bom dia moçada Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo Uma demonstração Como é localizar O diamante Com comando de voz E como falar com as varetas Então a... nosso amigo Edson aqui que vai gravar hoje que tá bom pra gravar porque tá tá sem vento então vai dar uma gravação boa vou falar nisso esse negócio aqui subiu subir não aqui estão as varetas e aqui na mão um diamante carbonado que é o diamante preto então, dentro do saquinho diamante diamante preto e então nós vamos colocar esse diamante nós vamos colocar ele uma distância lá eu vou eu vou gravando aqui Deixa eu cheio de ar cainha pagou o rapaz vai lá coloque coloca ele lá de agora o Edson vai lá na frente coloca ele lá olha aquele voltar e grava e eu vou fazer a pedir o pessoal aí para se inscrever no canal dar uma força aí no canal também ativar o sininho aí para que tiver novos vídeos para que o outro possa notificar as pessoas Ele foi lá, colocou ele lá, daquela distância tá bom. Ali nós já vamos fazer a... Porque esse vídeo aqui é muito importante, ele. Porque o pessoal tem perguntado muito aí como é que faz para localizar, como é que faz para achar o diamante no lugar. Então, é como essas varetas é com comando de voz. Nós vamos fazer o comando de voz nela e ir para ela localizar. Agora eu vou, eu vou ficar ao contrário Eu vou ficar ao contrário Da, da onde está o diamante Agora eu vou passar o comando para ela é, Variônica, procura Um diamante carbonado Agora aqui eu vou dar os três passos Que é um, dois No terceiro Elas tem que virar para o lado que está o diamante e ela já virou No terceiro passo. Ela vira para lá para a direção que você vai andar. Então ela quer que eu ande nessa direção. Então nós vamos fazer o Nós vamos, nós vamos repetir de novo. Até as pessoas não tem aí. Ó. Então aqui ó. Claro, Procura um diamante carbonado. Então eu vou dar um, dois, três no terceiro passo, as varas já virou para cá ó. agora aqui eu vou andar em direção a ele então, aqui as varas, elas estão indo reta porque, porque o diamante está na reta aqui elas não vão virar para lá nenhum se eu for andando aqui na, na, na reta que eu Não então é muito simples Aqui ó, nós já estamos chegando perto da onde o Ed pôs ele, então eu vou desviar um pouco para vocês terem uma noção. Ela tá marcando para mim lá reto, mas eu vou andar aqui para cá. Ó. Eu posso andar para cá que elas vão marcar para lá, ó. então eu teria que virar para cá. Se eu andar reto, eu vou em cima do diamante lá ó, que tá na boca, e se eu tentar andar para cá elas vai virar para lá as duas varetas virou para lá como você diz eu já passei do lugar agora eu vou em cima da onde está o diamante é aqui que elas cruzam então é um negócio muito simples você pegou as varetas você vai procurar o diamante você dá a coordenada para ela fala é várias iônica procura um diamante carbonado Então é simples é... Elas vai procurar um diamante de carbonato. Aqui vai tá ele Agora nós tem mais um outro aqui Nós vamos fazer com mais um outro que é branco Então vamos Então, vamos guardar isso. Nós temos outro aqui. Agora eu vou segurar aqui. O Edson vai lá adiante por ele lá. E depois nós vamos.. Agora ele vai colocar ele lá nós vamos fazer o mesmo processo pessoal vê que tanto faz ser um diamante negro como ser diamante branco não tem problema nenhum esse vídeo vai ser um vídeo curto o que mais é para demonstrar mesmo aí como é que, que passa esse comando para diamante Outra coisa muito importante aí é, o, é os três passos Você dá um passo, dois passos No terceiro passo as varas já tem que marcar a direção para você A menos que você já esteja na direção reta Se você já estiver na reta ela pode ser que ela não marque Então agora o Edson vai continuar gravando e nós vamos fazer agora uma outra experiência aqui que é o seguinte variônica procura um diamante carbonado então veja, pode chegar mais perto esse barulho desse estrutura lá em cima ah, agora aqui eu tô na reta do diamante então eu vou dar um dois três as varas não virou para lado nenhum porque? porque eu tô na reta do diamante agora se eu quiser conferir é, é simples eu dei três passos elas não virou para lado nenhum aí eu viro o corpo contrário aqui ó eu, do, eu viro o corpo contrário e dou um dois três agora elas virou para onde que ela que ela estava aquela hora ela lá na moita por quê porque eu já estava na reta do objeto então ela não ia virar para lado nenhum no terceiro passo só que aí eu virei o corpo contrário as varas viram para lá agora daqui eu posso caminhar reto lá na moita agora que ela, elas vai lá reto então vamos repetir essa aí para que a pessoa não haja erro. varionica, procura um diamante de carbonato então eu vou dar um dois três por que que elas não virou? porque eu estou na reta dele é só eu andar reto que eu vou cair lá em cima dele então ela não virou, mas eu quero conferir o alvo então eu vou fazer isso, eu vou dar a meia volta vou dar um dois três no terceiro passo ela mandou eu lá para onde estava a primeira vez do alvo quer dizer que então eu tenho certeza que o alvo está lá pra frente agora aqui é só eu caminhar pra frente ó. aqui eu vou caminhando eu vou, eu vou chegar Agora, se causa demorar para cruzar, não preocupa, pode ir andando que ela vai chegar a um lugar que ela vai cruzar. Porque aqui nós pôr distância longe justamente para isso. Nós estamos chegando, eu vou fazer um desvio. Aqui eu vou fazer outra volta para cá, vou andar para cá. Um, dois, três. Elas virou porque? porque o diamante tá ali, ó. Pode filmar na boca Olha lá, o diamante tá lá. Ela já tá na reta dele, ó. então agora é só eu caminhar e chegar aqui e elas cruzam, porque cruzou bem em cima dele. Então eu espero que o pessoal tenha ente entendido aí. É só dar o comando de voz para ela. Variônica procura um diamante carbonado. Ela vai procurar um diamante carbonado. Agora, se o pessoal inventar nome, não vai dar certo. Então, o nome é esse: É Variônica procura um diamante carbonado. E nós vamos encerrar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Bom dia, pessoal.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 Eu indo reto aqui agora, eu vou cair lá no topado. Mas eu vou aproveitar para fazer mais uma mais uma volta. Eu vou dar meia volta aqui para a direita e vou dar os três passos de novo. Ó. Um, dois, três. As varetas já virou para onde está o topado. Aqui agora é só eu seguir reto. Agora eu vou seguir reto a hora que chegar em cima ela cruza.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 nós vamos gravar aqui Nós vamos ficar pra cá um pouco é, Variônica, procura uma pedra topaz Não, pera aí, eu vou fazer o contrário Aqui eu estou na reta do topaz O topaz está bem na reta de onde eu estou agora. agora eu vou dar o comando para ela Variônica, procura uma pedra de topaz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 Pessoal só que tiver interesse aí nesse material, tá aí embaixo aí do vídeo. E vamos ao próximo vídeo.